Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de como vender como afiliado sem aparecer, tá galera? Então eu vou falar alguns pontos principais aqui, alguns métodos onde a gente consegue vender sem aparecer e eu vou passar outros métodos também que a gente pode vender com baixíssimo, baixíssimo custo ali, tá galera? Então vamos lá. Sem dúvida alguma, a primeira plataforma que eu aconselho a vender sem aparecer, onde a gente pode pesquisar algum nicho, tanto na Ambrape, Monetize, Hotmart, Perfect Pay, entre outras, e criar um perfil e começar a vender é o que? É o Instagram, tá galera? Depois que eu descobri também que realmente dá pra gente automatizar todas as mensagens do Instagram, né? É uma, a, a, o ManyChat Agora ele tá com uma versão beta. Para Instagram, tá galera? Depois disso daí a gente consegue fazer várias e várias vendas Sem precisar aparecer A gente escolhe um perfil A gente escolhe um produto ali na, nas plataformas Que tem os produtos para a gente se afiliar Escolhe um nicho, um produto Depois cria seu Instagram voltado para aquele nicho E começa a alimentar aquele Instagram, tá galera? E isso é, você já consegue automatizar todos os directs que você recebe, então assim, você cria seu perfil, cria a automação que você quer e deixa o seu Instagram diariamente com conteúdo ali, automaticamente você alimentando seu Instagram, tá galera? Isso é de forma natural, ainda dá para você fazer de forma orgânica o Instagram. Aí você vai crescendo automaticamente ele ali durante os dias, durante os meses, e já com a programação do Direct já pronta. Assim que alguém perguntar alguma coisa no Direct, você já consegue fazer aquela programação, aquela automação, onde você já dispara diversos Direct para aquecer o seu lead ali, o seu cliente, tá galera? Essa é uma das melhores formas que a gente tem em 2021, tá galera? É o Instagram, porque ele já vai ter automação direto no direct. Isso é surreal, tá galera? A gente consegue, a gente consegue crescer o Instagram de forma orgânica e automática, galera. A gente consegue programar todas as publicações ali no painel do Facebook, no gerenciador do Facebook, a gente consegue programar todas as as publicação, então você consegue programar todas as publicação e automatizar os direct, galera. Isso é sensacional. É duas ferramentas próprias do Facebook mesmo ali né do Facebook barra Instagram e a gente não tem problema de tomar bloqueio Shadow Ban entre outras punições que o Facebook e o Instagram não gosta então assim galera a primeira ferramenta de todas é o Instagram escolhe o um nicho vai lá cria o seu Instagram automatiza o seu Direct e automatiza suas publicações. Coisa de uma semana você consegue programar 3 a 4 meses ali para estar tá rodando no automático sem você precisar perder seu tempo ali investindo, publicando, respondendo seus clientes, tá galera? Então assim, é de forma orgânica, 100% automática e 100% lucrativa porque você não vai ter custo nenhum, tá galera? Então vai ser 100% o seu lucro. Essa é a primeira plataforma. A segunda plataforma é o que o YouTube, o próprio YouTube ali você consegue começar a criar conteúdo sem investir nada, sem aparecer, tá galera? Você é, acha um produto que você queira promover e começa a criar conteúdo sem aparecer, tá galera? Você pode até pegar é, conteúdo de outras pessoas, de outro país e tá traduzindo, que nem vamos supor que você acha de nicho capilar. Você acha alguém produzindo esse conteúdo em outra língua, você pode Pegar aquele conteúdo, modificar ele e fazer com que seja o vídeo aqui no Brasil. Você pode traduzir ele, entendeu? Você pega um conteúdo totalmente americano, traduz aqui e joga no YouTube. Isso sem aparecer, tá, galera? Você pode traduzir com a sua voz tranquilamente, pode publicar. Você não precisa aparecer no vídeo, basta, basta você simplesmente traduzir o vídeo. Ah, olha, mas eu não sei, inglês. Você coloca ali a legenda e vai falando, galera. Isso... É surreal, o YouTube ele vai crescer muito agora. Em 2021, 2022 o YouTube vai explodir, você vai ver. Quem não criar um canal de nicho desse jeito, vai perder muito dinheiro, tá galera? E é simples e muito fácil, é só você entrar na aba anônima e escrever o termo que você quer em inglês e vai aparecer todos os vídeos que você quer naquele nicho que você quer em inglês tá galera é simples é muito fácil isso é muito fácil tá galera e dá muito dinheiro tá esse é a segunda plataforma ali que você sem precisar investir sem precisar aparecer você vai ter um lucro absurdo tá galera Basta o que ter determinação e consistência Todas as duas plataformas, se você não ter consistência, tá galera, você não cresce. Se você não ter consistência nas duas plataformas de, de forma orgânica, não cresce, não adianta, tá galera. E a terceira ferramenta que a gente utiliza, né, o terceiro, terceira dica que eu passo para vocês para tá é, fazendo venda sem aparecer, investindo pouco, galera, é o que influencers, porém. É muito, mas muito trabalhoso mesmo. Você vai encontrar influencers que estão dispostos a promover algum produto e ter porcentagem, tá galera? Você acha algum produto, alguma coisa do tipo, ou faz dropship, pega algum produto que você consiga dividir a porcentagem com aquele influencer, fala com ele, ó, oh, se você conseguir vender, fazer uma venda, você vai ganhar X do valor, você vai ganhar Y do valor, demora muito, mas eu já vi pessoas fazerem isso, tá galera? É uma dica aí que vai vender bastante, tá galera? Porém, esse é o problema, que você vai ter que pesquisar, mas pesquisar muito, porque muitos querem permuta ou, ou que você tem que pagar um valor para eles promover aquele produto, tá galera? Que nem, eu pesquisei mais ou menos na faixa de uns 300 e desses 300, praticamente todos foi permuta e alguns no dinheiro, tá galera? E a, aquela dica bônus lá, para você investir pouco. Pouco mesmo e ter um lucro absurdo, tá galera? No AliExpress tem agora uma ferramenta chamada pechincha. Tá galera, você consegue comprar produtos de um real que aqui no Brasil ele custa R 50 R 60 reais. O que, que você faz? Você pega quatro ó dica bônus aí. Você pega uns quatro ou cinco CPF, cria contas de anúncio diferente e você vai gastar ali R$6, reais para comprar alguns produtos, chegar aqui no Brasil, vender e lucrar bastante tá galera isso é surreal esses dias eu pesquisei algumas coisas aí para importar para fazer uma revenda para me começar a aprender sobre o marketplace e eu vi essa estratégia absurda galera absurda você pega você pega produtos de 50 a 60 reais que você consegue vender aqui no brasil que você paga um real é o famoso pechincha né lá no, no aliexpress e isso você consegue fazer com contas novas tá galera você pega a cpf da sua mãe do seu pai do seu primo do seu tio Cria várias contas, compra diversos produtos baratinhos, chega aqui, revenda e depois é só você ir enchendo o bolo, fazendo aquela massa o bolo crescer, tá galera? Não vai pegar esse dinheiro e já gastar. Reinvista, vamos supor que você pegue cinco produtos, certo? Você vai pagar 5 reais nesses cinco produtos, chega aqui no Brasil, você vai vender a 250. Aí o que, que você faz? Pega esses 250 e compra mais produtos. Aí vem para você um montante, compra mais produto, volta para você o um montante. Nisso você cria aquela bola de neve até você conseguir tirar uma fatia. Toda vez que conseguir tirar uma fatia e aquela bola de neve não parar de crescer, tá, galera? Então tem oportunidade para tudo, tá, galera? Então, vocês, é, toda vez que você vê um problema, tenta achar uma oportunidade naquele problema. Nem que você fique um, dois dias, que nem eu vi bastante gente falar que. É, em 2021, essa crise não dá para crescer, nem nada e tudo mais. Olha essa, essa oportunidade você comprar produto a R$1 e vender a R$50, reais é absurdo. Você pode vender até a preço de custo ali. Supor que o produto é 30 reais ele vai sair para você por um Você chegou aqui e vendeu a 30 você ganhou ali absurdo galera, você ganhou 30 vezes o valor que você investiu e você pode fazer isso com contas novas parentes, amigos, primos, entre outros, outras pessoas que você pega na rua ali, pega um CPF dela e faz o cadastro na Aliexpress, acabou galera, então assim, não tem desculpa hoje em dia dá para ganhar muito dinheiro através da internet e você pode pesquisar vários produtos aí na Aliexpress, baratinho para tá revendendo aqui, tá galera? Foi as dicas que eu passei para vocês, para vocês estarem ganhando dinheiro sem aparecer investindo pouco, tá galera? Outros você nem precisa investir, que nenhum o, o Instagram. Se você pegar um, um perfil de nicho e começar a alimentar ele diariamente ali, ininterruptamente, durante alguns meses, você vai ter um Instagram grande e vendendo diariamente. Você pode até pegar, crescer vários, vários perfis e vender esses perfis também. Então, assim, tem...